Marquinhos, que compra é essa dos champions trocados? Nós pegamos os monochampions de cada um e trocou. Cada um, tá ligado? Nossa, ô Marquinhos, essa, essa match-up essa match é, é legal de jogar. Era é difícil. Não, né? essa match é, ela é legal de jogar. Legal. Tá, Me você vai falar... Quem fala é o um primeiro não, item, não, item não, mano? Não não. Não, não, não, não. Se você for comparar Jax com o malfitão da vida, com o da é vida... Olha a runa Dudu. Ah, essa runa é boa, confia. Dele, confia. Tá de Homem, PTA, Marquinhos. mano? Você vai estrenar Ai. o cara, mano. Ô, oh, o Dudu tá de aftershock pra Tarek. Ele tá de aftershock, e que, que Relaxa, meu relaxa, mano. Pegou errado, pegou, mano! Relaxa. Mano, vai estar os 5 aqui, velho! Né? Já dei o primeiro não, pulinho não, ali! Relaxa. Ai, meu não tá no Raelo não, relaxa, gente. Espera a gente! Ó, oh, ah, não vira, oh, não vira, gente. Família! Eles sabem que a gente tá aqui, pô, por isso eles sabem! pula aí, Relaxa, relaxa! Ó, oh. ó! Oh. Peguei! Dei tá tiro. slow, dei slow! Só nível meu 6, o! Meu Deus! Continua, continua, continua! Relaxa, família, que eu pego! não! Meu Deus! Vai! Da Copa de cura, não, filho. Quem é que vai te matar? Você grava, você grava, Dudu. Aqui, aqui, você grava? <risos> eu tenho E, porra. Não. não, é roubado, é roubado, é roubado. Pode matar o Sky aí, pô. O Sky subiu oh, muito é Muito broke essa lane, velho. Essa, é impo... essa lane é impossível perder, mano. Tô ganhando oh, oh, aqui, oh, oh, Dudu. Tá ganhando boa, boa. Mais ou menos, pro nível 1 aqui foi mais ou menos. O boneco já é roubado. Pô, oh, galera, não sei se eu tô. Fala, oh, Marquinhos. Oi. Ainda não, não. Mano, tem uma tá. de Riven então, top. Vai, vai separado. Lá, é aqui, aqui, é aqui, cara. Aqui assim. Ah, nada. Aí, não. agora tá, dá assim. Fica olhando as marquinhas do reset, tá ligado? Vai dar bem? Mano, forcei o cara aí pra base aqui, tá? tá Caralho, eu, eu sou nem Riven, mano. Eu, ele não vai vir, mas eu, acho que eu vou ter que solar ele. Se quiser dar B, dá B, velho. Acho que ele vai, eu acho que Qual ele vai é que é a build aqui, Mailing? Faz o protocolo Quer puxar e vá Agora ele tá sem TP. Essa é a CP Peguei, peguei, peguei, peguei. Tanca, só tanca, ah, só, tanca só tanca, só tanca, só tanca. Vou tocar, vou tocar. mata mata mata mata Deixa, deixa, deixa. <risos> ah, manda interrogação, manda mata ele Ó, peguei, peguei, peguei. Ah, não, não, dá não, dá não. Não tem o cooldown. Ah, <risos> o cara tá que top, hein, <risos> <piquei. risos> Tá bom, tá <risos> bom. bom. Chega perto aqui pra mim. Roubou, roubou esse carro, roubou? Eu tô sem Smite. Pupu, Olha pupu. o stunzinho do, do cara do Ementaric. É eu, sou... eu falei que eu sou o Ementaric, porra. Calma, vou eu tomar vou bater, dive, ela, vou família. Matei aqui, matei aqui. Tomei, tomei. Fecha na T2, fecha na T2. Ah! Solado, tomei, maluco. Tomei, tomei, tomei. Cara, eu sou meio Ramba, vale, eu sou meio Ementaric. sou meio. eu sou meio. <main, risos> <sou main> <risos> né? É o Ementaric. Ó, oh, eu tô. Aqui, aqui, aqui. Bate mais um pouco, bate mais beleza, um pouco. Bate um, beleza, um, bate um, beleza. Um. beleza. Boa, boa. Boa, galera. Era alegria. Boa, galera. É isso, pô. É uma alguma coisa boa. vendeu. Oh, um Bora, bora, bora, que o pai tá main. Mais um reset, paizão. Vale. Ah, caralho, tem Cara, alguma coisa vendeu usar o saco de gold, não, né? Não, não. não. não. Consegue não, consegue não deixar o menino parar pô. meu B, pô, tá TP top? Ai, meu Deus. Só a saída. Pô, essa saída tá forte, tá? Ah, caralho, meu top tá sendo macetado, velho. Moleque que, que isso é. aqui? Ah, minha, é cara. Eu fui de 800 de ouro pra 2150. indo <risos> aí, ô ah. Marquinhos. Brota, brota esse, esse cara tá putasco, muito folgado. Ele eu não ardou não, aí, mas né? ele deve ter ouvido se pá. Ó, oh, tempou, tepou. Separa, separa. Pára! Aaaaaaaaaii, Caralho, ia salvar muito o velho. Eu vou top, eu vou top. Esse Jack tá muito folgado, velho. Eu vou ficar aqui, vou aqui. Traz pra mim, traz pra mim. O foda é que se ele apertar R, nós não mata, viu? Nossa, Agora não foi, filho. Caralho, isso Nossa, cara, tá bem, pai? E aí, foi o combo certinho? Certinho aí. Arrozou a fogue, o cara tomou free todo. Caralho, véi. Nossa, ela caiu na boca do palhaço. Tomei ai, o ai, estuda ai. só. Meu Deus. Caralho, meu Deus! Marquei na cena! Meu Marquinho. Ai, meu deus. Vai aqui, ó. É que vocês estão vendo, eu fiquei nervoso. Salvei o Jimmy também. Ai, não salvei. Ai, ai, eu precisava estourar o pin mano. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos Caralho, tá Dudu. Olha o Marquinhos. Flash W. Bora, é. bora, bora. Você valeu de novo o que você fez, Maquin. Aqui na cena. Valeu. Boa. Mano, o Pyke é muito não! roubado. Cara. Caralho, o Pyke é, é roubado mesmo, velho. O que é muito roubado. Como é que, é que, que, que o caras tem cara de pode falar que esse boneco dele essa é... Essa ruim. parede pula, Dudu? Qual é essa pula? Sério? Pula, ó, você tem... tem que ficar aqui, ó. Não é possível Isso, essa que... parede, velho. Tem que ser muito bom. Aqui, ó. E daí você pula pra cá, ó. Tenta dar o E pertinho da parede pertinho, que ajuda. Aqui, ah, tem que dar o E ou pra... não? É com ó, sem E. Ó, ó, segura os dois Q, clica aqui, ó. Clica aqui, fica parado, e daí dá E e Q pra cá, ó. Ah, eu perdi o um quê? Eu perdi o bate... um quê? perdi o um Q, calma. Um Pode ser bater lá para de novo. Clica de novo, o... clica de novo, clica de novo. Ó, aqui vai em cima e daí você vai dar o terceiro aqui pra cá. Fica parado, ó. Você clica, fica parado e daí dá o terceiro aqui pra cá, ó. Foi aqui. Ah! Não não, não, não, não, não, ó, ó, você difícil. tem que parar, tá ligado? Tá. peraí. Caralho, você... olha, olha. Deixa o like do drago pro fechar item, por favor. Desisto, cara. Você gosta o meu smite? Caramba, TP, rapazes, TP, rapazes. TP, TP, TP, TP calma, família. Calma, calma, assim não, antes, tá sem o Rumble. Não, mas dá pra lutar, dá pra lutar, pô. Quer ir, Marlin? Eu vou, hein. Ó ah, o Jax aqui, ó o Jax aqui, ó o Jax aqui. Tô indo, tô indo. Calma, calmou. Ele que no talento, ó. Oh, o Fiddle Kill talento. No talento, no talento, joga no talento. Ai, na hora que eu Ah, eu não resetei, my bad, joguei mal uma Scott... Ah, Não, vocês não, não, não. não. vocês ganham, vocês ganham, vocês ganham, tô chegando, tô chegando com R. Nossa! Caralho, tem, tem, o tem, o o tem a terceira! Caralho, cadê? <risos> Robo Uchi! Essa essa caixa tá com raiva de mim, mano. Olha o R, olha o R, olha o R! Ah, eu, sou bem, Ale, eu sou fala. bem, dele, eu sou bem. fala sou Nossa, uma retada velho. na cara aqui, preneta, Tem o pregredo nessa aí, eu não sei nem quem que é. Tem que cobrar, tem que cobrar. Aqui ó, corredor daqui deixa... Ou você usa tá pra engajar, ou, ou você um deixa a teamfight... o Rauch do Fido. Eita porra. <risos> Ih, meu, meu, meu, meu, meu, meu, sai correndo, <risos> sai correndo rapaziada, sai correndo. Ou <risos> então, você deixa o quê? Deixa a teamfight yeah. assim ah. Tipo, aí eu tô muito cedo, tá ligado? A Teamfight não assentou ainda, não tomou uma forma. Hum, pode crer, pode crer. Então só não desespera, pô. Só não, não desperdicia. Vamos embora, eu ia tentar fazer um <risos> negócio ali, mas não deu é certo, não. Caso de <risos> vida ou morte, eu pulo. Boa, Nossa, já pulou último. A tua saíra, beleza? O SK Scar... pegou a visão, Ai, mano. Meu Deus do Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Boa! Boa, Scar! Bora, bora, bora, bora! Peguei! Peguei! Dale! meu. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Meu Deus, o cara é não jogou. O cara jogou pra caralho e morreu. Levei o stun, levei stun. Ai, morri. Seu dia, relaxa, já. tô aqui, tô aqui, Era família. Bom. Tô aqui, não, meus meninos. Parabéns. Busca, busca, busca. Ah, meu Deus, o cara ah, é um crime! Deixa ele correr! Não, não, não, deixa eu ele Eu pego, eu pego. Lado, vai, vai terminar o jogo lá, velho. Relaxa, relaxa, ele é nosso, é nosso. Aê. Manda interrogação, gente... manda interrogação, manda interrogação. Ah, galera, <risos> jogão. Olha, <risos> eu vou lutar, eu, eu vou lutar pra não deixar ele sair da base rápido. Não, eu deixa eu falar sozinho, vai. vai. Deixa eu falar sozinho. <risos> eu vinguei, eu vinguei, eu vinguei eu só no zoando vocês dois, é ó, verdade. eu vinguei. Como assim, a gente se vingou, porra, a gente matou os caras 3 mil vezes na lane. Uh, o é detalhe é que eu nem tenho bala ao, então eu nem vi essa farpa aí dela. Caralho, velho. É, ela cacou Caralho, na Caralho, jogão aí, galera. Jogão, jogão, jogão. Vê foi bala, velho.